Aqui em Caraguá, pesadão aqui no litoral de São Paulo. Vamos mandar minha letra aqui que eu fiz. Foi de da Copa do Mundo. E tá pesado, moleque. Vai segurando. <tão> vamos vamos. Vamos é tudo nosso, inclusive é a Copa do Mundo Vamos que vamos, vamos com tudo É tudo nosso, inclusive a Copa do Mundo o Brasil É a terra do samba Paz do futebol E pra completar nós é os top do carnaval e tal o Carnaval já passou eu peguei as novinhas e agora na Copa eu quero pegar as brindas. Seja no taquerão ou na televisão, vou ver a Copa do Mundo no clima da ostentação Então, vamos lá, vamos lá, nós joga pra ganhar. Aqui nós tá em casa e ninguém vai nos segurar. Quero ver muito gol, quero ver muito gol. Brasil segue a Copa, o nosso futebol é show. Tá maluco? Respeito é o tio. Vamos que vamos Brasil, ah, tu tá maluco, é respeito tio na vinha, é tudo nosso, vamos que vamos Brasil, vamos que vamos Brasil, vamos que vamos Brasil. Vamo que vamo, Brasil.